Hello, guys! It's me again, Ricardo Filgueira. And in this video, you are going to learn how to say when it comes to in Brazilian Portuguese. We use this expression to introduce a new topic or a new aspect of a topic that we are talking about. Let's see some phrases. Quando se trata de comida e arte, são Paulo é sua melhor escolha. Quando se trata de talento, idade não importa. Quando se trata de cozinhar bem, ele é o primeiro nome que vem à cabeça. Quando se trata de aprender um novo idioma, ter um bom método faz toda a diferença. Now I want to show you... An equivalent expression for Quando se trata de Quando o assunto é Quando o assunto é comida e arte São Paulo é sua melhor escolha Summing up Quando se trata de Plus verb in the infinitive Quando se trata de trabalhar quando se trata de... Plus... Noun. Quando se trata de trabalho... That's it, guys. Thanks for watching. And see you next week. Tchau!